Vamos começar esse vídeo sem enrolação nenhuma, indo direto ao ponto. Skins que eram horríveis no CSGO e agora estão sensacionais no CS2. Tem skin também que já era muito legal no CSGO, porém agora no CS2 está muito melhor. Quando o CS2 foi lançado oficialmente pela Valve na página de divulgação, na parte onde eles falavam sobre as skins, lá eles diziam que a nossa coleção iria se beneficiar da iluminação e materiais do Source 2. Porém, tem skin que parece que não mudou absolutamente nada e algumas outras ficaram até piores. É, é bar, parada é chata. É, só bagunça. E é por isso que eu decidi de gravar esse vídeo. Porque eu acho que vale a pena mostrar aquelas que mais se beneficiaram da Source 2. Algumas realmente surpreenderam. Te tem skin que no CSGO ninguém dava nada, ninguém queria. Baratinha, custava centavos. Agora no Source 2 minha nossa. Tá sensacional, todo mundo quer. E o vídeo de hoje é sobre essas skins.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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Vídeo, que eu né, já expliquei direitinho sobre o que é Não preciso ficar falando sobre, né? Vamos direto ao assunto logo Sem enrolação hoje, cachorro Vamos começar falando de ALP Porque tem uma curiosidade que eu acho que a maioria de vocês não reparou Bem, o modelo 3D de várias armas do CSGO foram alteradas no CS2 E a ALP foi uma das armas remodeladas Porém, se você altera o modelo 3D da WP Ou de qualquer outra arma O que você faz com as skins que foram criadas anteriormente Para o modelo 3D antigo da arma Bem, para resolver isso, a Valve dividiu as skins em dois grupos: aquelas cuja ilustração se adequa ao novo modelo 3D da arma, e aquelas que não se adequam. Aquelas skins que não se adequam ao novo modelo da arma permanecem no modelo antigo. Assim, ficou meio confuso. Bem, eu tenho uma AWP Dragon Lore e a skin Dragon Lore não se adequou ao novo modelo 3D da AWP. No meu jogo, a Alp padrão tem o modelo atual. Porém, se eu equipar uma Dragon Lore dentro do jogo, quando eu comprar uma Alp, ela terá o um modelo antigo. Usei a Dragon Lore como exemplo de uma skin que não se adaptou e faço a introdução agora de uma skin que se adaptou ao novo modelo de Alp e que de verdade está sensacional. É ela. Alp Fade, manos A Alp Fade foi lançada no CSGO em dezembro de 2020 Na Operação Broken Thing Foi uma skin que acabou sendo um pouco rejeitada pela comunidade Porém, eu sempre gostei Não é à toa que fiz questão de assim que ela saiu Já comprei uma com float pattern bom Depois de dois anos eu me desfiz mas, pretendo comprar uma novamente Porque essa skin na Source 2 está, assim, perfeita Não tem defeito nenhum O novo modelo 3D da Alp encaixou muito bem com a Alp Fade Fora que, agora, a ilustração da skin está muito mais atraente Interagindo muito melhor com a luz Agora ela está muito mais clara Brilhando muito mais Juro, eu fiquei apaixonado pela nova Alp Fade Pode anotar em breve uma no meu inventário. Já que eu comecei falando de Alp, daremos continuidade falando de outros rifles. Porém, eu já adianto que nesse vídeo eu não irei falar sobre nenhuma skin de AK, porque na minha opinião nenhuma teve uma grande evolução. Pelo contrário algumas ficaram piores, mas isso é assunto para outro vídeo que eu irei postar em breve. Vamos falar de M4-1S. Tem duas aqui que na minha opinião a Source 2 fez muito bem começando pela M4-1S Blue Phosphor já era uma skin bonita, já era uma skin legal uma skin que tem o mesmo pattern de faca Doppler. Não é à toa que algumas pessoas acham chamam de M4-1S Safira. Na verdade quem chama essa skin de M49 Safira tem muita razão. Porque tem a mesma cor de uma faca Safira e o mesmo pattern. Agora na Source 2. Essa skin tá brilhando e tá brilhando muito. Se tornou, disparadamente, a skin mais bonita de M4A1S. Ela que no CSGO estava sendo vendida por cerca de 240 dólares após o lançamento do CS2. Dobrou o valor, começou a ser comercializada a mais de 400 dólares. Além disso, é uma skin que se adaptou ao novo modelo da M4A1S. Está sensacional, rapaziada. Vocês estão vendo, a skin está Perfeita, não tem defeito Casou muito bem com a nova iluminação da Source 2 Pode anotar em breve uma no meu inventário Só que uma especial com alguns adesivos especiais Aguardem. Um lugar especial para pessoas especiais. Outra m 4 s que eu notei que ganhou vida com a Source 2 foi a Golden Coil. No CSGO, ela já era muito bonita, já chamava muita atenção. Mas a impressão que dá é que agora na Source 2, a parte dourada da skin tá chamando muito mais atenção. Tá muito mais brilhante, muito mais viva. Se você gosta dessas skins que misturam preto com dourado, avalie a m 4 s Golden Coil. De verdade, acho que vale a pena. Já M4A4, apenas uma eu notei um destaque. E mesmo assim, não é um grande destaque não. É pouca coisa. E eu Garanto que eu olhei todas as skins de M4A4 que existem, uma por uma. Aqui eu notei que está mais bonita, está mais viva, com as cores mais radiantes. Foi M4A4 perigo de radiação. Uma skin que sempre foi bonita, sempre teve um preço elevado, inclusive. Mas no CSGO, no Source 1, eu sempre achei que ela poderia ter um pouco mais de cor. Eu sempre achei que o vermelho da skin poderia ser mais radiante. E agora, no Source 2, meu desejo foi realizado. Para quem deseja montar e inventar o vermelho, vale a pena analisar essa M4A4. Principalmente agora no novo CS. Porque a iluminação do jogo conseguiu reviver essa skin Vamos agora para o mundo das pistolas. Quero começar falando de Glock, porque eu tenho 4 skins aqui que estão muito mais bonitas no Source 2. Começando pela Glock Fade. Pra ser justo, não é apenas a Glock Fade. Toda skin fade está mais bonita. Tanto pra Glock, quanto pra Alp, que eu já citei. Todas as facas. Mac 10, Pump, skin fade. Teve um upgrade, mano, sensacional. Com a Glock não foi diferente. Eu já tive a oportunidade de jogar com uma Glock Fade no Source 2. Tenho uma, quase que vendi antes do lançamento do CS 2. Acabei de ali de última hora, e agora, não sai do meu inventário por nada. A Glock Gamma Doppler, assim como as facas Gama Doppler, também ganharam muito com o Source 2. Eu acho que a evolução dessas skins tem a ver com o Pattern, porque o Pattern da Glock Gamma Doppler é o mesmo Pattern, obviamente, das facas Gamma Doppler, das facas Doppler e da M4-1S Blue Phosphor. Esse Pattern também é utilizado para as facas Marble Fade, então a impressão que dá é que esse Pattern específico, que é utilizado para várias skins, casou demais com a Source 2. A Glock Gamma Doppler tá sensacional. Fez 1, Fez 2, Fez 3, Fez 4... Emerald, então, não tem nem o que falar. Pra quem não gosta de rosa e nem verde, mas ainda assim quer uma skin de Glock que tá muito legal na Source 2, veja então a Glock Twilight Galaxy. Essa skin parece que usaram um glitter para criá-la e tá brilhando demais no CS. Tô até pensando em comprar uma. Falei de 3 blocs, irei falar agora de 3 skins de USP. Purple DT Patch, Alva Adquirido e White Out. Bem, a USP Purple DT Patch, sempre gostei dela, porém, na Source 2 parece estar mais metalizada, consequentemente refletindo melhor a luz e tenho a leve impressão que a ilustração está com uma resolução melhor. O mesmo da USP Alva Adquirido ou em inglês, Target Acquired. Ela já era bonita no CSGO, porém eu tinha a impressão que a ilustração nunca estava numa resolução muito boa. Na Source 2 é muito fácil notar a evolução da skin. Parece que tá um pouco mais metalizada, refletindo melhor com a luz também. Diferente da USP Whiteout. Out. Tá metalizada, não reflete com luz, não está numa resolução melhor. E aí você me pergunta, cachorro, então por que você colocou ela nessa lista? Bem, basicamente é porque a USP Whiteout já é uma skin legal, é uma skin bacana. Principalmente ali para você criar alguns crafts interessantes. Ou seja, colar adesivos que a deixarão mais bonita ainda. E no CS2 ela se adequou ao novo modelo 3D da USP. E o novo modelo 3D da USP é bem diferente. Eu particularmente achei bem legal. Então para quem gostou do novo modelo de USP do CS2 e quer ter uma skin que se adeque a esse modelo. País de whiteout. Sobre Desert Eagle, eu tenho apenas uma skin para citar. Mas a evolução dessa skin ninguém esperava. Desert Eagle, Bronze Deco, skin que no CSGO ninguém dava nada, ninguém queria, ninguém gostava. Skin baratíssima, que tava de canto, ninguém queria gastar um real que seja nessa skin. Que realmente, não tinha graça nenhuma. No Source 2, ela tá brilhando e tá brilhando muito. Uma skin completamente metalizada, que mistura ali prata com dourado. Agora, muito mais reluzente, Quando a luz bate, o dourado domina, a skin está sensacional, arrisco dizer que agora esteja ali no top 10 skins de Diggle mais bonitas do CS2 essa tá sensacional e é baratinha, muito baratinha uma minimal wear você consegue por menos de um dólar para finalizar, facas e luvas Começando pelas luvas. Fade e Emerald Web. A Fade aparente estar mais texturizada, com a cor um pouco mais clara. No CS era um pouco escura demais, na minha opinião. E a parte de cima da luva reflete muito bem com a luz da Source 2. Já a Emerald Web mudou completamente. Agora um verde mais claro, com uma textura nova que interage muito melhor com a luz. Skin completamente diferente do que era. Eu até estranhei um pouco, porque acho que a Valve mudou demais. Não sei se ela realmente ficará assim, ou se é um bug. Até porque muitas skins estavam bugadas, mas essas skins que estavam bugadas... A maioria a Valve corrigiu. A Emerald Web está como estava. Então não sei até que ponto ela vai mexer ou se vai ficar assim, acabou. Só o tempo girar. Sobre as facas, bem, pra começar, todas as facas vanilas estão muito mais bonitas, todas, sem exceção Estão brilhando muito mais, reagindo muito bem com a luz da Source 2 Facas Rust Coach, sinto que estão com uma resolução melhor, muito mais realistas, parecem muito mais agora uma faca realmente enferrujada Estão mais claras em comparação a do CSGO, eu particularmente tô gostando bastante das facas Rust Coach E como eu já tinha dito, quando eu falei das Glocks, Fade, Doppler e Gamma Doppler Incluindo aí os patterns raros dessas respectivas armas: Peito 100%, Doppler, Safira, Rubi e Black Pearl, e Gamma Doppler Emerald. E aí, concordo comigo? Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo do Dora CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para perder um vídeo. É isso aí, mano. eu rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá